Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, como ter uma aparência mais bonita. Todos nós queremos nos sentir bem com nós mesmos e uma aparência cuidada pode ser um grande impulsionador de autoestima. Então, vamos às dicas! Cuide da sua pele. A pele é o maior órgão do corpo e precisa ser bem cuidada para manter uma aparência saudável e bonita. Certifique-se de limpar sua pele todos os dias, hidratar regularmente e usar protetor solar. Se você tiver problemas de pele, como acne ou rosácea, procure um dermatologista para obter o tratamento adequado. Tenha uma alimentação saudável. A aparência de nossa pele, cabelos e unhas é diretamente influenciada pela nossa alimentação. Para ter uma aparência mais bonita, é importante incluir alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Beba bastante água para manter-se hidratado e ajudar a manter a pele e cabelos saudáveis. Pratique atividade física. O exercício físico não só ajuda a manter o corpo saudável, mas também a aparência. Ele ajuda a reduzir o estresse, melhora a circulação sanguínea e promove a liberação de endorfina, o que pode fazer você se sentir mais feliz e confiante. Encontre uma atividade que você goste e faça dela parte de sua rotina. Se você está gostando desse vídeo, ficarei muito grato com a sua inscrição e o seu gostei. Cuide do seu cabelo Cuide do seu cabelo com shampoos e condicionadores adequados para o seu tipo de cabelo. Evite lavá-lo com frequência e use protetor térmico se usar secador ou chapinha. Se você quer mudar o visual, faça isso com moderação e com o auxílio de um profissional. Mantenha uma boa higiene pessoal. Manter uma boa higiene pessoal é essencial para uma aparência mais bonita. Além de tomar banho regularmente, escove os dentes pelo menos duas vezes por dia. Use fio dental e enxaguante bucal. Mantenha suas unhas limpas e aparadas e use desodorante. Essas são algumas dicas simples, mas eficazes, para ter uma aparência mais bonita. Lembre-se de que o que é importante é se sentir bem consigo mesmo e que a aparência externa é apenas parte do que somos. Cuide de si mesmo e sinta-se bem em sua própria pele. Obrigado por assistir e até a próxima!